Olá, meu nome é Maíra Liguori, eu sou diretora da ONG Think Olga e da consultoria ThinkEva, que atua no campo dos direitos das mulheres. Né? As eleições de, da semana passada aqui no Brasil foram bastante do, sofridas para os brasileiros de modo geral, mas para nós que trabalhamos com direitos humanos realmente foi um grande marco. Né? Estávamos aí entre um, um cenário de barbárie e de desmonte contra um cenário de um mínimo de diálogo e interlocução com a, o poder público. Para nossa sorte, é, o resultado foi favorável ao diálogo, favorável à democracia, então hoje a gente está é, podendo minimamente respirar e pensar e planejar futuro. Pessoalmente, para mim, foi um momento muito é, desgastante. Né? Nos últimos quatro anos, é, a, o terceiro setor e a, os grupos de direitos, defesa dos direitos humanos estiveram num trabalho de contenção de danos, de resistência, né? numa linha de frente contra o desmonte, contra é, todas as políticas que vieram sendo, foram construídas e vieram sendo desmontadas nos últimos quatro anos. Então, os últimos tempos foram muito duros e muito difíceis para quem trabalha nesse campo, falando de mim também, é, mas que agora se desenha de uma maneira um pouco mais otimista. O resultado, né, o, o êxito do campo progressista nesse sentido foi muito de manter a, o padrão civilizatório, né, os, os marcos civilizatórios que garantem a sociedade, uma, um bom funcionamento da sociedade com interlocução e partindo dos, dos princípios democráticos. Imagino que para os próximos anos nós vamos ter ainda um, uma grande luta no campo das ideias contra todas as grandes é, mentiras e grandes questões que foram trazidas pelo último governo no, no, nesse, durante esse tempo, mas é, que vão exigir de nós agora uma, um fortalecimento, uma, um discurso mais de, uni, é, unificado do, dentro do campo progressista para que a gente possa recivilizar a nossa sociedade, pacificar a nossa sociedade e colocar alguns itens como itens inegociáveis, que são os direitos humanos né? e que estiveram relativizados nos últimos tempos. Então, da nossa parte, é, passamos então de um momento de total, total resistência para buscar, finalmente, uma interlocução para poder avançar, para poder propor, para poder construir. E é esse o momento em que a gente se encontra. Obrigada e um abraço a todos.